Saudações povo, eu sou o Mr. Boné E sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Bonudo Rapaziada, o vídeo de hoje é mais um pedaço Daquela minha live enorme que eu fiz de 24 horas no dia do meu aniversário Em um momento dessa live eu joguei o Friday Night Funkin' Que é um jogo que muita gente tá curtindo aí Muita gente tava pedindo pra eu jogar Eu gostei pra caramba do jogo, tá? Esse vídeo que vocês vão ver é a primeira vez que eu joguei ele Então não liguem se eu estiver jogando mal pra caramba Mas pelo menos eu não falhei nenhuma vez Do começo até o fim do jogo E eu joguei no hard O vídeo de hoje não é o jogo inteiro porque senão ia ficar um pouco longo Então, se vocês curtirem e deixarem bastante o like aqui Eu vou postar a próxima parte em breve Talvez até amanhã mesmo, se vocês gostarem bastante, ok? Então, deixa o likezinho aí, não esquece E se inscreve no canal também pra gente chegar aos 30 mil inscritos logo, ok? Eu espero que vocês gostam e tenham um bom vídeo Essa minazinha aí é a nossa namorada Tutorial normal, easy ou hard? O hard é muito hard. Normal ela, então? Ah, qual é, então? Calma aí. Então foda-se. Vamos no hard, velho. Caguei. Esse jogo é difícil mesmo, velho. Putz. Ela é muito bonitinha, mano. Esse jogo é muito fofo, velho. preferem que eu coloque minha câmera em outro lugar? Não, né? Foda-se o... a sequência do inimigo. Tá bom aí, né? Beleza. Foda. Muito bonitinho, mano. Que foda... Porra, é essa, velho? Do nada? What the fuck? Week 1, hard Esse é o pai dela, né, velho, Tu ah, acha que eu tô fugido, velho. Tudo certo Ah, depois eu coloco a minha câmera no canto super inferior esquerdo Esse é o sogrão É, eu sou o um menininho, amor Por enquanto tá de boa, mas é a porra do começo do jogo. Porque ela é toda linda e ele é o demônio. Não sei, velho. Acho que é porque todo, todo homem vê o sogro dessa forma. Eita porra. Tá nos beatbox, porra. Nossa, eu buguei muito, velho. Nossa, acho que eu tô muito fodido, velho. Eu vou no hard, mano, foda se foda. Vamos que vamos. Eu não quero ser um sogro chato, mano Se eu tiver uma filha Ou um filho, foda-se Tá Buguei no começo, mas tô acostumando, velho Tá nos beatbox, tá nos beatbox Eita, buguei Deu uma bugadinha no final, mas beleza Ah, mas Chiquinho eu já sou, velho carai Pedrinho Não fala isso, velho Ai, fudeu Pariu. Fudeu. Essa música é muito foda, velho. Imagina se pra namorar uma garota você precisasse batalhar contra o pai dela, velho. Nossa, velho. Fudeu. Fudeu. Tomei muito no cu. Vou muito perder. Não vou passar da semana 2. Nossa, eu tô muito fudido, velho. Calma. Eu preciso me concentrar. Nossa. Eu confundo a setinha de cima e de baixo, velho. Mano, se não fosse essas duas de cima e de baixo, eu me fudi, não me fodia tanto. Nossa, eu sou muito autistão, velho. Só pegar o um esquema. É só meu cérebro acostumar com as cores, velho. Opa, voltei na hora. E aí, Walking? Tudo bom, mano? Tá, essa foi semana 1. Um. A semana 2 é com... É aqui agora, então. Passou de prima? Porra, mas... Foi... Fácil. Olha os spooks secretos aí, velho. Conquistei a morena. Agora os bichinhos estão querendo roubar a minha mina, velho. Fudeu. Uh, uh, uh, uh. Fudeu, ela fica assustadinha às vezes, velho. Caralho, é muito difícil, velho. Fudeu. <risos> Mano, eu esqueci de colocar a câmera pra baixo, né? Agora que eu parei pra pensar nisso. Ela fica assustadinha. Ó o grave. Caralho, é muito foda, velho. Essa música é muito foda. Ah! Inventei de olhar o chat, velho. Okay. Ah, o foda é que a música já começa, né? Eu não tenho tempo pra arrumar minha câmera Ah, enter, pause Saquei, beleza, beleza Vou ficar aqui, ó Jeito, velho, foda-se. Parece que ele fala spook. Caralho, é muito foda as músicas desse jogo, velho. Ai! Não faz isso, boné. Ah! Quando começa a vir todas Eu bugo, mano Quando é três, eu, eu consigo acostumar, velho Você não viu nada? Eu imagino, pô um tô no comecinho, velho Nossa Eu tô muito fodido, velho Essa é a minha música preferida do jogo, é muito boa É muito maneirinha, velho São muito boas, né, velho? Tô curtindo Tá, essa foi a dois. Quanto Meu Deus. Tá, ok. Agora é o molequinho. O que, que esse molequinho é? É um gangster? Ele tem uma porra metalhadora na mão, velho. É o ex dela? Ou ele é o talarico? Playboy? Já um jogo? Ah, tá. Olha a voz do maluco, velho. É o talarico, velho. Vou chamar de talari talarico. Talarico, foda-se. Calma. Ai, nossa, eu tô apertando pra esquerda e vai de apertar pra baixo. O cara é muito bom, né? Porra. Tem realmente o talarico depois, véi? Isso aí é só o otário, então. Ah! Nossa, às vezes meu cérebro vai pro caralho. Tá, vamos que vamos. Ela fica dançando antes da música começar, velho. Olha a voz do maluco, velho. Piru pra mim. Eita, deu uma travada. Tá, eu tô indo bem, tô indo bem, pô. No começo do jogo. Ai. Ok, tô... Tô ok. Eu acho. Vamos, vamos, vamos, vamos embora, vamos embora, vamos não embora. Não tem espaço pra talarico não, porra. Ai, fodeu. Nossa, quase que foi perfeito esse finalzinho, velho. Tem uma teoria que fala que ele é um mercenário contratado pelo pai da menina pra matar o Piá. Mano, é só um jogo com personagens fofinhos, velho. Os cara faz teoria dessa porra, velho. Eita, bad vibes, hein, mano. Agora é o momento que o talarico toma tirão na cara. Ou eu, né, vamos ver. Pesado! Hum... Ainda continuo confundindo o cima baixo, velho. Tô fudido. Ele é ex dela? Porra, mano, mas ser ex e namorar, beleza. Uma coisa é talaricar. Se ela, tá, se ela tava solteira, não, não existe talarico. na história. Caralho, muito foda essa música. pesado velho cara canta com uma metralhadora na mão velho ele quer matar o protagonista porque que ele não mata então velho Ele tem a porra de uma Uzi, velho Caralho, muito foda essa música, velho É, porque os caras são cria, né, mano Os caras, os cara, eles fazem o bagulho justo Tá, Eita, agora é a gostosa Fudeu, hein, rapaziada